opa amigo tudo beleza seja muito bem vindo ao canal que vai ajudar você a dar jeito na ejaculação precoce e fazer você mandar nela antes deixa uma curtida e se inscreva no canal porque vem muito conteúdo aí nos próximos vídeos ative o sininho se você está aqui é sinal de que você ainda sofre de ejaculação precoce mas antes, deixei um link na descrição do vídeo que vai ajudar você a curar de vez com sua ejaculação precoce, e você será um homem totalmente transformado. Essas técnicas que passo em vídeo são ótimas, e busco o máximo conhecimento possível para passar a vocês que ainda sofrem com este mal. Lembrando, quem fizer o uso deste guia da descrição não precisa mais buscar conteúdos relacionados a tratar ou acabar com a ejaculação precoce. Vamos ao vídeo. Pense em uma fase que é ruim, é quando a gente goza rápido. A mulher convida você para transa, e depois de alguns minutinhos, ou até questão de segundos, cá tá? tudo para, você não consegue se segurar, isso é algo incomum que acontece com um de cada três homens. Além de ser algo totalmente desagradável, muitos homens acabam evitando ter relações sexuais com sua parceira. E para isso trarei uma dica que pode ajudar muito você. Essa técnica é chamada de, técnica da pausa e compressão. Funciona basicamente assim. Nessa técnica, caso a mina que você esteja levando para o matadouro tenha intimidade com você, vale pedir uma ajuda. Mas caso não tenha, também não tem problema você pode resolver sozinho. Quando estiver prestes a gozar, dê uma paradinha na penetração e aperte a ponta do pênis, onde a cabeça se prende ao corpo. Aperte até que a vontade de gozar vá embora e então, continue a relação. Você pode pedir para a garota apertar ou você pode disfarçar e dar um beijo no cangote dela, enquanto aperta o pênis para controlar a ejaculação precoce. Com essa prática, aos poucos o seu corpo entenderá que deve manter a excitação por mais tempo sem chegar ao clímax. Assim, por um bom tempo você poderá estar controlando a ejaculação precoce. Essa técnica é conhecida por alguns homens, que sofrem ainda desse mal. Mas como falei a você, essa técnica não cura você da ejaculação precoce. O guia que encontrei e que acaba de uma vez por todas com a ejaculação precoce de quem usa, está na descrição deste vídeo. Esse guia é o que os atores pornô usam, e nem todos os homens o conhecem. Não perca tempo e finalize com a ejaculação precoce agora mesmo.